Então você está cansado de pagar taxas cada vez que transfere dinheiro para sua corretora. Você sabia que tem uma maneira de enviar dinheiro para fazer os seus aportes, sem ter que deixar grana na mesa com o pagamento de TED e DOC para os bancões? Bom, vamos ao nosso tutorial. Primeiro, você deve ter uma conta em um banco digital. No mundo das fintechs, especificamente o Nubank e o Banco Inter, não cobram TED. Dessa forma, o cliente consegue fazer transferências ilimitadas sem pagar. A abertura de conta nessas fintechs pode ser feita pelo celular e é 0,800, não custa nada. Com a sua conta aberta, vem o nosso passo 2. Basta você gerar um boleto para fazer um depósito. Boleto? Mas eu quero transferir dinheiro, não pagar boleto. Calma! Os bancos digitais permitem que você gere um boleto indicando o valor e data do vencimento para que você realize depósitos em sua conta. Boleto gerado, o nosso passo 3 é ir até o banco cobrador de TED que está com seu dinheiro e realizar o pagamento desse boleto. Dessa forma, após o trâmite bancário de um dia útil, você consegue fazer a sua transferência sem custo, transferindo o dinheiro do bancão para a Fintech livre de TED. A desvantagem desse método é o tempo que tem que esperar a compensação do boleto. Uma vez o dinheiro estando lá, você pode realizar suas TEDs gratuitamente. Com isso, você já economiza nas taxas e sobra mais para os seus aportes ou aquele tradezinho diário. Gostou da dica? Então inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e comente se você já conhecia esse método ou conhece algum outro banco. Livre de TED. Era isso. Abraço.